Mas eu sou um gajo, lá está. Uf, como é que eu te explico isto? É, isto, é, isto é complexo e ao mesmo tempo até tão simples. Isto é um bocado aquela história que dizem em casa de Ferreira, respeito é? Tipo, o pai é músico e o filho vai ser músico. Ok, eu tenho uma ligação muito forte à música, mas não diretamente ao tocar é um, um instrumento, instrumento não é? e consigo e consigo E consigo tocar claro, piano claro. e nem sequer, sim, mas, sim. mas não sou um, um executante. Se tu me disseres assim, olha Alex, Uh, Precisam de um teclista para uma banda E digo assim: preciso de um anime para ensaiar. <risos> <risos> Homem, oh, assim, não é boa? Homem, oh, não é boa? Sejam bem-vindos a mais um episódio. Episódio este que é fora do normal. Com convidados boa. fora do normal. Com um anfitrião ainda mais fora do normal. Porquê? Porque o normal é aborrecido. Uhum. Antes de apresentá-los, apesar de que vocês todos já viram o título deste episódio e já sabem com quem é que vamos falar, não é? Uh, mas pronto, vamos agradecer, quero agradecer aos nossos apoios uh, à Boho que à Wish Web Consulting, à Tulipa, Red Bull, que já nos acompanha também há algumas temporadas, uh, Trap Music Bar, uh, Barreirinha Bar Café, Antena 3 Madeira e Diário de Notícias. apresentam -me os meus convidados, Alexandre Gonçalves e André Miranda. Yeah! Que são quase, quase a mesma pessoa, não é? São quase yeah. a mesma pessoa. Uh, portanto, uh, o gajo... No, não há ninguém a regir Eu ia dizer que não há ninguém a controlar as câmaras mas há. Mas é um fantasma, é verdade. É preciso chamarmos um padre para... para fazer o Exorcitar aqui, aqui o, o Estúdio 21. 21. <risos> Muitas almas já passaram aqui no Estúdio 21. Esperemos que nenhuma delas tenha sido penada e tenha estado aqui perdido. Mas pronto, uh, temos ali o Enio, que vai fazer umas cenas uh, brutais. Yeah. Portanto, uh, uh, vamos lá ver. Vamos lá ver o que é que vai sair daí. Elenio, sê brando connosco, sê simpático, por favor. Ouve só o menino do corpo. Foi, ah. para mim, eu para dele e fico lá com o muito, Só para Porque mais à vontade okay. que isto Porque dá também aqui. eu estou a sentir, e sinto muitas coisas, e eu estou a sentir que aqui o Alex vai vender um piano hoje portanto esperemos que ele saiba vender o piano e não com uh, como é que é o discurso assim mais arrastado não Mas, é, às tantas, uh, ajuda, ajuda, ajuda, é, é às tantas até resulta melhor é verdade às tantas até resulta é verdade não há Alex sem Andreia e não há Andreia sem Alex e não há Estúdio de oh, oh, sem oh. o Alex e Andreia oh, como isso. é que é viver e trabalhar 24 horas juntos fala um... <risos> oh, Alex e obrigada pelo convite Obrigada por, por esta oportunidade. Uau! Um, como, é é... Que... Uma cânara, como é foi, foi que é? <risos> como, como é que é? Com muita coisa cá na madeira, infelizmente. Vamos lá. Como é que é? É fácil. É, é um bocadinho fácil porque ele também ajuda. Ele yeah. consegue manter o equilíbrio, consegue-me ajudar a manter o equilíbrio. É, é tranquilo, é, é agradável. É a mesma, não é bem a mesma coisa tu porque em casa... Tu pensaste em é um bocadinho agradável. Não, não. Não, é, não vá as pessoas pensar que, que é exatamente que a é mesma um coisa. Rosas aqui nós estamos a trabalhar e realmente é um foco muito no trabalho. Aqui somos mais companheiros, compichas. Em casa somos mais pais e, e o resto. E amantes. E, e amantes. o resto. E o resto. É. Não, sim, é aqui então, somos boa é, colegas. colegas. Yeah. É. É assim, um, um colega com uma certa confiança, não, nós até, não é? um, vezes... um colega colorido, não em já... vez ser um amigo colorido. Quem nunca? Quem nunca teve claro. uma, um feitiche com uma secretária? quem nunca? E é verdade, o Alex está todo feliz da vida. Porque ele vive <risos> diariamente isso, Com a não é? secretária. <risos> é. <risos> Sabes que é interessante que nós prontos, começamos a trabalhar juntos aqui, quando abrimos Sim. o Estúdio 21. Uh, e ela trabalhava numa área completamente distinta, caía aqui de paraquedas na área do retalho, portanto, não é? Sim, Sim. É, e comércio e, ok, tem, tem algumas apetências porque o estúdio também tinha a parte da loja nesse aqui uh, mas depois ela adaptou-se perfeitamente a, ao, ao novo mundo uh, onde caí e, e foi uma experiência para mim. Bem, olha, eu vou trabalhar com... com o teu companheiro, um companheiro é vamos ver exatamente. como é que isto corre e corre bem. Corre Nunca bem. pensei, pá. No início não houve assim uns entraves, uma coisa assim. Ah, é... pá! Não, não, não é, isso, até não. mesmo de ti, portanto, o tratamento de como se trata das coisas. Não, é... Apesar ela, de custo o dia 21, sempre, ela sempre foi um ambiente super confortável. Não é? Ah, quando é, é, é para bem. mandar para a cabeça, é para mandar para a cabeça. Isto não há aqui para ninguém escolher. Quando eu faço alguma coisa sim. errada, ele diz-me e vice-versa. Nunca é? ficaste a moada claro. até casa. Já, já, já. já claro! Até é o claro. dia já, a seguir. Já viemos trabalhar a moada. as pessoas passam, como tudo na vida, não é? Tempo para ficar a modos e desconversados, não é? Estarem Sabes cada um depois gosta num de fazer modo. pazes. Porque... Fazer o quê? Fazer as, as pazes. pazes. Ah! É a faz parte... tudo sentido. Não, é a minha é parte. parte. É a minha parte de tudo. É, acho, acho, acho que os casais <risos> também. Acho que todos os casais devem ter um bocadinho de atritos, que é para também poderem fazer as pazes, porque isso também é um, um muito de reconciliação e de. Ok. é muito mais tens intenso. Razão também, é, é, é fixe. Tu cresces com isso. Depois tu começa a pensar, ok, fixe. Esta pessoa foi de encontro comigo e fui de encontro com ela. E entendemos nos E acho que também é... é fixe assim Eu gosto. já alguma vez aconteceu... Olha, vamos ser invadidos agora. <risos> <risos> da <Obrigada, obrigada. risos> Red Stuff, uh, yes! Uh, vamos fazer o brinde, vamos esperar. Vamos cheirar. Ah, podem já me perceber. Vamos cheirar, ah, vamos cheirar. É Ai, cheira bem. Cheira bem. O Alex e álcool, isto é, é tipo... É verdade, o Alex e álcool não são compatíveis, é. não é? Mas olha, é vermelho pessoas... como estou de 20 eu, não são é? São poucas as pessoas que já me viram bêbado. <risos> Não vamos falar sobre isso, vamos. A Andréia mandou hoje o Logic O Veleno. É um bom para baixo. Muito bom, parabéns. Muito boa. Muito fixe. Obrigada. Muito fixe. Uh, mas uh, estávamos a falar de vocês, de é o trabalhar meu 24 horas. <risos> só para dizer. <risos> Temor. Sim, tem mais. Mas ninguém sabe a que horas é que isto é gravado. Tu disseste que é no almoço, agora as pessoas claro, sabem que isto agora sabe. é durante a manhã e o pessoal é mesmo bêbado. Por Somos todos bêbados. É mas uh, uh, nas ocasiões em que. Uh, pronto, vocês estão. Um, Estão mais chateados um com o outro ou algo assim. E vocês notam que a qualidade de trabalho, em conjunto, diminui? Isso é uma coisa que se vê, Uau. se sente ou nem por isso? Sabes, André, que isso é uma coisa, uma pergunta que eu nunca tinha sequer pensado nesse Eu acho que, às vezes, nós precisamos precisamente disso. É ficar uma hora, se calhar, um no seu computador e um no outro, desenvolver a partir de e depois se calhar reencontrarmos e dizer assim, olha, estive a fazer isto. Às vezes é preciso cada um ter o seu espaço. Ela, muitas vezes, mesmo sem assim nós estarmos chateados <risos> ou qualquer coisa assim do género, ela vai para a rua com o seu bloco de notas e com a sua agenda e começa a escrever e assim, depois chega ao meu pai e apresenta-me uma coisa. Portanto, nós trabalhamos juntos, mas uh, temos uma certa distância no trabalho. Portanto, não há E cada um sempre... dá espaço um ao outro, que é uma Exa... coisa que em muitos casais Lá, é difícil perceber, às vezes. Há coisas é? que são departamento dela, há coisas que são minhas. E isso é porreiro. E o espaço também é grande, percebes? Também cria assim, um, uma certa uh, uhum. divisão física. Uh, se a gente, às tantas, estivesse a trabalhar os dois numa secretária, lado a lado... Ou numa ah, ah, mesma todos, sala, todos, ...no mesmo departamento, porque há pessoal que faz isso, não é? Se calhar a coisa se tornava mais difícil. E depois tem outra coisa que eu acho que é muito importante, que é nós trabalhamos com arte em todos os sectores. E isso é uma coisa que nos, que nos dá uma certa alegria. Uhum. E, e, e eu sou capaz de chegar aqui até um dia mais chateado e nem aqui. Entra-me um fulano que eu acabei de conhecer agora mesmo, entra-me na loja e estou cinco minutos com a pessoa e a pessoa por alguma razão, aqueles cinco minutos foram tão bem passados que já ganhaste o dia. Que já ganhei o dia, sabes? E ainda ontem teve aqui um holandês completamente janado. pá, pessoa fantástica, que chegou, que tu mas dizer assim, eu perdi o meu pedal de delay, e vou tocar daqui a meia hora. Vocês têm algum pedal de além na loja? Portanto, tinhas que safalo? E eu disse: pá, por acaso não tenho, mas olha, tenho aqui uma multi effects que tem imensos pedais e isto às tantas serve para ti. E ele, estou aqui de bicicleta, já vou e -te ter Pá, e o fulano chegou aqui bíbado. Bíbado. <risos> bíbado, yeah, yeah. Houve um holandês, quase conduz mais de civita, mas melhor, mal. Tocava harmónica, e, pá, e, e, a, e a pessoa em si, a persona que cá chegou, era uma persona fixe, sabes? Trouxe uma energia e uma cena e trabalhar em sítios como este, e receber pessoas aqui... E no centro do Funchal, da é cidade É, facto, também. especial, precisamente por causa disso. Porque nós somos sempre surpreendidos por, por visitas <risos> inesperadas, por talentos que, que conhecemos, por pessoas únicas. E acho que é isso é fez Se a gente trabalhasse num, num gabinete, um trabalhinho chato, um trabalhinho chato hora, de internet, se calhar aquelas coisinhas. Se calhar estávamos um coisinho coisa... mais... Uh, cansados. A vida ficava sim. mais monótona. É, Portanto... é. Como é super dinâmico, acho que isso ajuda-me Muito bem. Andreia, tu sempre gostaste de arte, não é? Aliás, tu tens aí uma t-shirt. Tu fizeste questão em traseiro. Porquê? Porque art is a way of survival. Queres falar sobre... Sobre esta so é t-shirt. sobre essa t-shirt em específico, também... o percurso desta t-shirt. Tenho mesmo o que dizer. Se, quiser, se não, quiseres. Não, eu, eu uma vez passei num, numa loja e, e vi esta t-shirt e era cara na altura. A loja não é cara, mas para mim a t-shirt branca com este título tinha algum simbolismo. E, e olhei para ela e pensei, Bem, tu vais esperar por mim até os saldos. E assim foi Há um dia que passo e pergunto... A senhora da loja, sim, ainda havia aquele t-shirt com aquela mensagem. E ela disse que sim, foi buscar, até dentro do stock, nem estava em exposição, porque realmente é uma t-shirt básica com uma mensagem que nem toda a gente se identifica. Sim, exatamente, claro. Da, daí, se calhar, ainda haver impresso de promoção. E sempre me identifiquei, com, com esta, desde o momento que a vi, identifiquei-me com isto, porque acredito muito nisso, na, no sentido que, faças arte, Tu consegues sobreviver no teu estado psicológico. Não é ser Porto Seguro para as pessoas. Não é, não é, é, é ser é, tipo, mas... é é Pode ser um refúgio, pode ser visto como um refúgio. Pode ser visto como um alento. um que Ou... um de Completamente. É e na altura não trabalhava no estúdio 21, mas sempre fiz coisas. Acho que. Desde muito nova, a arte teve muito presente em mim. O meu pai adorava desenhar, adorava construir cenas em madeira. Ele comprava aquelas revistas que vinham para construir os barcos. Okay. O meu pai sempre esteve muito ligado à arte. Uh, ele gosta de mexer nas cenas manuais. E eu quase que é um artista plástico, mas não yeah, Fazes um presépio grande. Sim, eu okay. adoro reciclagem. Boa, boa. Ele vive isto. E se calhar foi por... por ter crescido nesse ambiente que sempre tive um fascínio por pincéis, uh, um, lápis e desenhava quando era miúda. Eu acho quando comecei, uh, fui para pa a área das artes, mas okay. não não concluí. E, e sempre me identifiquei com artes. Eu por isso si não usava ténis. Quando o Alex me conheceu, eu por isso si não usava ténis. Okay. Aqueles vans, eu por isso si não sim, usava Sim, sim, sim, sim Muita era gente a fazer isso. Era muito de procurar tutoriais e fazer coisas manuais. Gostava, nós fomos para uma casa super antiga e eu dei um stream makeover à casa. Paletes, pintei um quadro na parede. Fiz, fiz muitos de coisas. Portanto, tens uma mulher que mete as mãos na massa. Sim. Acho que identifico-me muito com essa expressão de é, mulher é dos sete ofícios. a mulher que mete as mãos na massa. Vamos, é para fazer, faz. E, e pronto, isso é uma coisa que eu gosto. E, e acho que a arte põe, cura muitas, muitas doenças. E acredito... Teus malaitas. Não, é, mal. é, é, é verdade, é. E pegando é. nessa frase que tens aí na t-shirt, uh, tu vens, portanto, como foi aqui falado, o teu background é em retalho no comércio uh, e, entretanto, conheceste o Alex e o Alex estava, portanto, o Alex já trabalhava com o pai, certo? na Amway, então, uhum. exatamente, uhum. e quando começaste a criar o Estúdio 21, foi aí que a Andreia também entrou, certo? A Andreia já estava um bocado no backstage, uhum. já desde okay. que nós... Que nós que Mas, nós... entretanto, a Andreia saíste do trabalho que tinhas, que era até um trabalho bom, certo? Sim, bem remunerado. Bem, bem remunerado. <risos> é isso. Isso bem é bem e saíste e entregaste-te à arte. Sim, um, okay? mais como um salário À hum. música, em específico, também, é, na altura. um projeto... Um... Eu olhava para eles, uh, para o pai, para o, para o Alex, e via realmente ali uma paixão muito grande, uma dedicação, sabes, um amor, um carinho por tudo o que eles faziam, que era muito bonito, e eu achava que tinha que contribuir de alguma forma, porque estava relacionada <risos> com, com a E contribuía, atenção, ela, ela fazia, ela fazia veterinismo da, uh, da loja Emily do meu pai, quer dizer, uh, e que aquilo é a loja, a gente, éramos 12 homens ali dentro, estás a ver? Pá, ela é que pôs toda a parte uh, uh, funcional daquilo para ser uma loja, porque tinha clientes que entravam lá dentro e diziam assim, isto é para vender. Porque estava tudo esgoado por parte. Não havia preços. O Extreme Makeover também. Os preços eram feitos à mão, as coisas estavam motoadas, tipo amplificadores com guitarras e como tudo mostrar. E ela chegava lá e tinha assim. A dada altura já era recorrente. Já era o meu pai dizer assim: olha, chama a Andrei, que a loja está feia. Temos que mudar aqui um jeitinho a este. E de facto, pronto, desde o início que, que se envolveu. E tinha muito gosto. Muito e tinha gosto. gosto sim. Mas sim. entretanto, sim, vieste para este mundo da música, foste confrontada com, com a música, com imensos músicos, com imensos artistas, mas tu sempre gostaste de cantar. <risos> <risos> Inclusive já participaste nos Eduos. Sim, em 2003, lá está. <risos> Encontraste o um vídeo? Não encontrei, Pô. mas eu acho, eu acho que tem um vídeo em que, por meros segundos, está lá a Andreia. Eu acho que é a Andreia. Okay. Inclusive, enviei o print a ela e ela nem ela sabe se é ela ou não. Okay. Mas uh, tinha um big amostra, portanto, acredito que talvez tenha sido. Tiveste aí uma altura, <risos> uh, know, mas já vamos logo. Houve uma, uma altura nas é, tendências já 2004, 2005. <risos> era Andávamos tudo todos isso. de barriga amostra e a minha barriguinha na altura também estava e se calhar não vou não vou confirmar esta informação Há muita gente louca atrás desse momento, mas yeah, nós não temos a, Nós temos 10 alunos do Estúdio 21, que já estão -se semanas e, e que às vezes estão em Lisboa e que passam tipo, não, a missão deste fim de semana vai ser procurar o tal ah, vídeo. O tal vídeo. Ah, pá, e os gajos vasculham os conflitos na internet. Nada, consegue, não conseguem nada. É? E depois estou falando yeah. na, na segunda-feira, estou frustrado. Epá, e tenho quase a certeza... Tive 3 ou 4 horas na internet à procura... Tenho quase a, a certeza que, eu... que isso está nos arquivos. ah pá, Eu era muito novinha. Apesar de né? que eu acho que eles fazem uma limpeza de arquivos. É não provável, é, é, sim. é provável. É, provável é ah, pá, será que isso está bem. perdido para a humanidade? Ninguém vai ver esse... <risos> Olha, eu, eu acho que é o sonho de qualquer menina jovem que, que gosta de Ser arte. Ser cantora. Sim, e depois foi uma altura da música onde realmente havia o, o MTV, que passava videoclip. Ainda passava música, sim. Aparecia, aparecia aquelas foi. divas, quer dizer, quem nunca... Uh, quis, quis ser uma diva. Claro. Eu, eu quis ser uma diva, não vou mentir. Uh, aliás, também tive uns passinhos no mundo da moda. Uh, quer dizer, aquele estereotipo de mulher, a mulher que tu idealizas uh, na, tua, na tua idade infantil é uma mulher de sucesso e, e a moda na altura a música. Tudo isso estava no auge? Não, estava no auge. Havia aqueles desfeios que acabas Sim, o e-mail dela na altura era Andrea Popstar, a Hotmart, a tu brincaste. Mas sim, é. Será? Não, é mentira, é mentira. Tive sempre um gosto pela música e muito, muito se calhar derivado a uma professora que também é cantora. Como é que ela se chama? Ah, sim. Susana Capitão. Que dizia que eu tinha. Susana, beijinho para ti, se estivesse a ver este. E continua a espalhar este, este veneno musical pelos teus alunos. Porque ela então ela não é acredita... veneno. Vamos é. lá dizer um pauzinho veneno mágico. No, no bom sentido da palavra. Uh, tá uh, o Red Bull, não veneno. Red Bull. <risos> o O está passa a desmanchar a rede. Exato. É uh, <risos> uh, e ela dizia que tinha muito jeito. E eu participava em receios da escola e aquelas coisas de, que, que organizam dentro da escola. Eu tinha 14 anos. Uh, e, e foram colocando este peixinho e esta vontade. A minha mãe... Eu digo a minha mãe, os pais normalmente são sempre os nossos primeiros fãs. Sempre. Claro, e é verdade. Eles defendem-nos com <risos> unhas e dentes e de repente começas mesmo a acreditar naquilo que os pais dizem. E eles também diziam que eu tinha jeito. E olha, na verdade, das verdades, eu até tenho jeito para cantar. Um, mas olha, foi um, assim, um futuro e, promissor. E, e para além do canto, <risos> também uh, tocas piano. Algumas coisas. Sabes atenção. que havia... e, e tens o um Level 3. Level 3 da Rock School, certo? Rock School. Sim, mas isso é uma coisa que eu fui fazendo porque era isso, Já que estava aqui dentro, não tinha... Ou seja, sabes tocar o, o, o bailinho no piano. Não, sabes mais do que isso, claro. Há umas coisas, mas nunca mais toquei. Isto é um bocado... tem que ser mesmo Vais praticado. A Andreia é, é, isso, é? Eu... Andrei, Andrei um bocado como... havia Há um estúdio, distinto é já, na, nos Estados Unidos. Ai, que orgulho. Vais ser isso? Que é o Sound City. Há wow. um comentário no Netflix sobre isso. Foi o estúdio onde, onde o Dave Grohl gravou, onde se gravou o, o famoso disco Nevermind dos do Nirvana. E, há, e havia uma, uma fulana que trabalhava lá no estúdio, que era a moça da recepção, <risos> que era a que ficava lá, que era a que sim, recebia sim. os clientes e que fazia os agendamentos e que nem aqui, que participou em 30 ou 40 discos de, de pá, toda a gente que lá gravou, não me lembro agora, mas Queens of Stone Age e nem sei o quê, porque, porque a fulana também cantava. E ia fazer backing vocals, quando precisava... É pá, precisamos de uma voz feminina aqui. Olha, anda! E ela vinha gravar. Portanto, é. Ela participou em inúmeros discos, tem, mas só é o Foi lá. creditada? É porque muitas das creditada. vezes há pessoas que não são creditadas. Ela foi sempre creditada nos discos e neste documentário ela deve ter pá, aí uns 30 ou 40 minutos só a falar dela. Uau. Ela era tipo a mãe daquilo. Tipo, toda a Exato. gente ia lá, ela que dizia que sim. E de certo que... modo a é a mãe aqui do estúdio, não é? é Ralha muito também! É. Assim Ralha muito, muita descarga. É assim que, que, que me fazem. Que, que descrevem a Andreia aqui dentro. Eu sou a mãe dos alunos, dos casos fáceis, dos casos difíceis. E, e eu levo um bocadinho este babém-estúdio 21 projeto ao colo. E, e acho que, que é. Mas na verdade, ainda no outro dia estava a escrever sobre isto. Mas eu sinto mais que fui adotada. Pela arte. acho que a arte é que me adotou, porque eu não sou filha da arte. E, eventualmente eles é que me receberam. Okay. E, e depois fui desempenhando este papel de mãe protetora. És a ponte entre os dois mundos, não é? Entre a arte e o mundo real? Sim, o mundo real Espero que sim, espero que sim. É, parte, é engraçado porque sempre, sempre eu, que é para falar dia. com pessoas, eu acho que tanto o Alex como eu ou como outras pessoas. Ah, Andreia, falas, uh, ligas? <risos> ah, fala, fala. Tu eu, adoro pessoas, eu adoro falar com pessoas, adoro, adoro. Às <risos> vezes tem assim um ar pouco amistoso, mas isso não é por mal, não é para mal. Mas gosto muito de pessoas e. Aliás, é, eu ouvi, todos nós temos valências. Claro, e nós temos. Há pessoas que têm. Eu, por exemplo, em uma instância sou se calhar menos 20. A minha valência na parte da gestão é menos 20. Eu sou super desorganizado. Eu esqueço-me das coisas. Eu para com a chave. Eu pare com o cartão de supervisor do fecho do Multibank. eu pare com tudo e mais alguma coisa. E não sei ainda com as minhas cenas. Eu... Enfim, sou desorganizado de primeira. Mas eu gosto do meu caos, sabes? E eu sinto-me bem porque é no meu caos. De que te organizas, não é? organizo, Muitos artistas também são assim. Organizo, artistas, que organizam ideias, sabes? Sim, sim, sabes? exatamente, uh, claro. Mas eu... muito da intuição também, não é? Muito com intuição, intuição. Já fui mais, sabes? Já, já fui muito mais intuitivo ao ponto tipo, de chegar e ter uma tela em branca. eu fazes... Agora não, agora sou um bocadinho mais... Uh, uh, uh, planeias planeias, mais. Mais. Sim, planeias gente, mais. Já fui mais. Sim. Mas isto, acho que isto também tem a ver com a idade. Já vamos yeah. falar do teu percurso e do, do teu background, que é a música que sempre teve presente na tua vida, mas vamos primeiro ao joguinho! Já? Uh, vamos uh, já. Uh, já, uh, já! Já, já, uh, já! Vamos uh, logo! Uh, o, shots? Joguinho, uh, o joguinho é... Não, não, não, não leva shots, mas... Ai, oh, Jesus! Por cada fotogra... isto é, oh, vou anunciar, o jogo é o Explica D'Isto. Oh, não. Andei a vasculhar as tuas redes sociais e vi este retrato. Explica-me isto. Por cada foto. Um shot. <risos> mas mas, mas uh, 20 fotos. Não, são quatro fotos. <risos> são quatro fotos. Uh, vamos começar ali, já que falamos da, da Andreia e falamos uh, do background e, e o facto de, pessoal, se vocês, uh, vocês sabem, a Andrea, pesquisem, redes sociais também, que ela não tem, mas pesquisem. V vocês refundiam refundiam no português. Uh, é e... E dos 2003, 2004. É o desafio. É o desafio. Quem encontrar, quem encontrar, é entrevistado estado aqui no é Relampada. Vamos à primeira fotografia do Alex. E entretanto alguém enviou-me umas fotografias, mas eu vou enviar uma nas quais. Tu bota é curioso. Vai ser o Alex com 50 kg. Bota magra. Ora bem, a primeira fotografia é esta. Ah! ah okay. Isso é fixe! Fecha! É Fecha! É. Oh, manga cava! Estavas oh, aqui modo trabalho também, parecia verão, que, tinhas, sabes que tinhas pegado em algumas coisas. Ué, eras era quinto estúdio de né? né? Eu vou, eu vou explicar. Isto foi o primeiro espaço do estúdio de que era na Emily, certo? É muito assim. Sim, quer dizer. Isso não era o estúdio de Isso não era estúdio de Ainda não é. Então vou explicar. Como sabem, estou na música por causa dos meus pais. A herança musical vem quase toda do lado do meu pai, mas a minha mãe também foi, foi muito fixe nesse. Também fez, fez ouvir muita música, mas... Burburras de amor. Burburras de amor, quem? Burburras. Uh, essa foto foi, sei lá, dos... Primeiro Summer Opening que veio... Eu não sei se foi o primeiro. Mas... O primeiro foi em 2013, portanto... Isso é, é o Richie sim. Campbell e o Sami. O Sami é um baterista de reggae e era o produtor do, do Richie, na altura. E isso foi uma experiência super agradável, foi tipo uma, uma coisa, tipo o Richie estava cá na Madeira para tocar no Saber Opening, veio uma semana e tal antes do, do concerto, pá, e o gajo estava a fazer uma, uma música com, salvo erro, com o músico jamaicano. Uh, epá, e tinham que gravar as vozes, e o estúdio mais prático disponível na altura... <risos> Não, uma era uma salinha, que eu tinha. Era uma salinha muito bonita. É, quer dizer, de isto, pá, eu tenho um pequeno estúdio para fazer. Foi mesmo quando comecei. É, se pá, se o calhar... baterista está aqui de casaco. Não sei se ele é muito frio rento, ou. Pois não, ah, não. Era só pinta. Era, era só pinta, pinta. E, Olha para ele. Foi é muito giro porque fizemos uma gravação incrível, super rápida. Quer dizer, eu basicamente eu cedi o espaço e fiquei a ver os gajos a trabalhar. Eu não fiz nada porque o Sammy estava à vontade com, com o software e hum. com tudo. Então preparámos tudo e fizemos a gravação. O que foi giro disso tudo foi porque o Richie estava a fazer a gravação e estava a fazer uma chamada em Skype, em tempo real, com o Jamaican do outro lado. Ok. E a malta que segue o Richie, que é um gajo super fixe, muito boa onda, sabe que o gajo vai muitas vezes à Jamaica. E ele tem amigos na Jamaica. E o curioso disto tudo é que quando o gajo fala com o Jamaican, o gajo mete o sotaque o Jamaican. E eu fiquei super fascinado com aquilo. Estás a ver, De ver o gajo? O microfone aqui. E yeah. Skype aqui, e o gajo a fazer a cena, e a falar já mais canto com o gajo e a dizer está tá fixe assim. Trocar que completamente. Que... Pá, e os gajos em meia hora fizeram a música e epá, foi um ambiente super fixe. Meia e... hora, isso é tempo recorde quase, não Sim, é? foi só gravar uma Meio voz. São... Ah, foi sim. só gravar uma voz, mas já estava a coisa, já estava mais ou menos ensaiada e o Richie nessa cena é brutal. Ah pá, eles fizeram esse e pronto, e essa à história. E a manga... E, conheci, e, e, conheci... e, a, rep... e a representar a manga cava aqui, não é? Sim, tudo aqueles broços Sei que, é... <risos> <So aí> que <risos> se... Seja... olha os manga para padromoeira. Sim, padromoeira. Agora é para Olé. olé! olé! Ele agora é pá, ele era um menino. Ah, pois é. Ah, pois é. Ah, pois é. Pois não me lembro é. que idade é que tinha aí, mas era 27, Nós talvez, 28. Nós já já Sim, já estava juntos, bem. acho eu. É. Um a próxima fotografia é uma fotografia da Andreia. Portanto, nós falamos em um big de fora. Uau! Temos esta Oi, foto. Ai, nossa senhora! O café-teatro, não é? Foste nossa apanhado ali senhora. a curtir a cena. Postial. E tens ali o, o piercingzinho. Postial. Que já não tens. Eu lembro-me. Te que já não tens. Opa! Cuidado! Que oh, já não tens. -de -te -de uh, <risos> desculpa! desculpa, desculpa, desculpa, desculpa uh, o este. que dizer sobre essa foto? É verdade, isto era antes de seres mãe, certo? Sim, sim, sim, sim. sim. Portanto, tu, nas nossas conversas aqui em off, e não sei quê, tu sempre dizes que antes de seres mãe eras maluca. Eres eu adoro, louco. eu eres adoro, louca. lá está, eu adoro música, adoro dançar. Eu, quando ia para uma discoteca, era para dançar. Por acaso, nesse dia, nós fomos ver um concerto dos Acoustic Junkies. Ok. E, e foi pela primeira vez que vi o Alex muito bêbado. Yeah. Era isso Eu, <risos> boa, esta eu é acho boa. que essa, essa foto diz mais sobre o Alex do que sobre mim. Porque, é na como verdade. Como digo, não há Alex sem Andrei, nem Andrei sem Alex. não Na acho verdade, nessa eu apanhei foto... uma seca muito grande nessa, nessa noite porque Sim. ele não se calava. Estava a prevalhar, mas Não se cala. Mas sabes, tu quando. <coughs> às vezes tu bebes e ficas chato, tu às vezes agachas que vai e ficam chato. Eu estava feliz, feliz mesmo. Agachas que bebe e ficam e... violentos e fica um e... gajo mais a é que existe. Exato. A genera é um e carinhoso, estás a ver? Então lembro-me completamente dessa <coughs> noite que encontrei um. Amigo, uma pessoa que gosto muito que é o Tony. Oh, e pá, e que já não via o gajo há tanto tempo. Ah. Que Houve... que... E, e o gajo também estava bêbado, e... bêbado e estávamos os dois podres de bêbado. foi uma cena super. super Eu tentei super ficar bêbado, mas não consegui porque ele estava demasiado. Tava Exato, ou um fica bêbado e o outro fica sério, foi ou vice-versa, é, não é? Mas foi a primeira vez que ela me viu o... há mais de 10 anos. Estranhaste? Né? Boas. Esta porque não um like Esta cara, é a cara de é? Andreia estranhou. A, está a estranhar, está, a, bocado, está a estranhar a situação? Estava, estava um bocado a estranhar a situação. Não estava confortável. Tipo, será que é isto? Não mesmo? estava confortável. Okay. O que não. é que estavas a beber? Uh, Cabelo? O que, é que será? Não, não. Uh, Devia de ser uma vodka laranja. Quero é vodka, que, que é que eu bebia? Laranja? Vodka okay. laranja, vodka limão, eram umas coisas que eu bebia. E podia. tu tens aqui um color que diz alguma coisa. Diz forneirina. Forne forneirina? É uma, forneirina. Marca. É uma okay, marca. Ok, ok. Muito e era... sempre ali representa um big De fora um, de Saudades desse um big eu sou mãe de duas esse Agora está completamente diferente Mas pronto Tchan tchan filhotas Mamãe ama-vos Tchim tchim, tchim, tchim. <risos> Bem vamos passar à outra uh, fotografia que foi uma fotografia que foi enviada para mim Ok Uma fotografia íntima oh, do Alex íntima porque foi uma, é uma foto de uma foto uma foto e uma foto. Para é uma foto, uma, uma, foto. Foto Exatamente. uma foto revelada. Exatamente. Portanto, é uma foto que tinhas... eras muito novito. Ah, que fixe. <risos> Nossa, então é íntimo. ente, bem. Não, claro aí... que não é ente, claro Essa foto é geníssima. <risos> uh, isso aí mostra. É engraçado porque esses dois pequenos que estão aí, essas duas crianças, são... O mais novo é o meu irmão António. Eu tinha 18 anos nessa altura. 18 anos? Pesava 55 quilos. Eu era extremamente magro e só comecei a engordar a partir dos 23 para aí, Uou. pá, não sei o que é que acontecia. E como ia, já guardava duas pesas. Eu e... acho que já -se noite, então é que não, é não, sim à noite. Não, não, comecei a ser árvore com 16 mas não era por aí. Uh, mas é engraçado que o meu irmão agora já tem 18 anos, portanto já se passou muito tempo, portanto tem a mesma idade que tinhas tu aqui. Já também, fotografia. Mas, nos 18 anos de frente. E foi eu que me enviou a fotografia já agora. Pois, ok, pois. pois só podia ser. E a irmã dele, a Clara que agora tem uns 20 25, 27, 27. Pá, e tal, é vinte e cinco, vinte e a gente, porque são os dois incríveis artistas. A Clara sim, é, verdade. é de fora Está de Está no série. sangue, parece. O António parece que, que engernou uh, E sim, essa foto foi na casa do meu pai. Uh, e foi das poucas vezes que assegurei no meu irmão ao colo. Vou-te ser sincero, porque, nós, porque a diferença de idade era tão grande e com 18 anos... Uh, nessa altura até já tinha... Uh, Acho que, já tinha, acho que já não estava a estudar, acho que já tinha saído da escola. Estava, talvez, num, num ano sabático de sair à noite e não fazer nada de <risos> não da vez. É sabático de sair à noite, não fazer nada da vez. Eu acho que todos nós tivemos um ano assim, mais ou menos. Um mais, ano sabático eu tive, eu tive só quase, a sair à noite, quase duas ou, ou três a dormir até às três da tarde. E o que eu tenho mais, o que eu tenho de memória dessa altura, quando o Mormel nasceu, pá, e nunca tinha vivido com um não sabia o que era, eu tenho uma irmã que é 11 anos mais velha do que eu, e depois vi sozinho, os anos todos, e depois apareceu esse gajo, <risos> o António. Gajo, E o gajo chorava muito à noite, pai, e que, que me me que eu não conseguia dormir. E então. <risos> eu lembro-me de ter feito isto, uh, pai, tinha que dormir, e então o que é que eu comecei a fazer? Houve um verão muito quente, pai, que eu tive que dormir com uma ventoinha nos pés da cama. E eu me que a ventoinha. Além de me, de me refrescar durante a noite, aquele, aquele barulho que é sempre constante abafava todo o churro que vinha do fundo da corredora. <risos> então as memórias que eu tenho desses anos é de estar a dormir sempre com a ventoinha ligada nos pés da cama Uau. e as contas de eletricidade serem de altas, porque eu, eu dormia pá, e o gajo chorava à noite e não ouvia nada. Uh, Brigava com o gasto tipo 10 minutos, 20 e depois saí de casa. <risos> depois é, voltava... A fazer é a engraçado que saí. eu revejo-me nisso também. Sim. Porque eu... eu também tenho 18 anos de diferença da minha irmã. Pois. E... chorava é... <risos> boa. É... O resultado foi eu sair de casa. <risos> foste de ver sozinho. Fui ver yeah, com É a mãe yeah, yeah. agradece. <risos> <sozinho, risos> <mas sim. risos> Acho que com o António, quando tinha para aí 4 ou 5, não foi. Foi quando nós fomos vigentes. Sim. Devia ter 4 ou 5. Era um pequeno. Era muito pequenito, mas sim. Essa foto é. Shot! Uh, uh, uh. Boa! Olha, vai mostrando fotos e vou pôr-nos fotos. <risos> Essas fotos não são comprometedoras. Não, é pá, porque é assim. Eu, eu, eu vou dizer uma coisa: não há fotos comprometedoras e atenção, e fui ver todas as fotografias que o Estúdio 21 publicou ah, desde o início é. e não encontrei nada de. Nada. Pronto, não, porque não. é tudo muito profissional, é tudo nós, muito. Nós, nós não, ligado a arte, a não. E, não, não Eu e ela não temos. Vidas. Pagada de estelo praticamente. Sim, não tem pagada de estel, é verdade. Tanto isto por um lado é bom, percebes? pessoas... As pessoas não vêm ter ao estúdio 21 por causa do Alex ou da Andreia, vêm por causa do estúdio 21. E depois estarem cá é que, é que se calhar se apercebem que, que, que, que a força motriz e que a cena toda claro. que está por trás deste sou eu e ela. Mas lá está, nós também não conseguimos ter esta força se também não tivéssemos as pessoas que estamos à nossa claro. beira. isto é que sim, claro isto, é isto só uma acontece porque há aqui uma harmonia muito fecha. Não tem mais fotos? tem. Ah. E pronto, isto, isto pode tua, dizer que... Ainda que... tens <risos> é é. mais uma foto tua, uh, que vai depois no seguimento de, de outra pergunta, ok? Portanto, uh, ah, tem mais uma minha. Não. Ah, não. Ah, tua. Okay. Para darmos continuidade, portanto... Tá. Em completo contraste tinhas o cabelo muito, gigante, muito grande, alusado claro que tudo fica sempre maior, não, não, mas estive o cabelo. Estás aqui a fazer backing vocals é isso? Estava a tentar, mas como depois não estava a resultar que, e a Andréia... Que música que era? Uf, não te eu lembro. Eu lembro-me da música. Eu lembro-me onde é que foi Aleluia, foi nos armazéns do mercado. Este cabelo está isto... muito Yokohono, parece. Ah, yeah, É, muito muito, muito, muito. muito, muito. Então, não é que, que, que admire a, a artista, atenção, toda a gente tem o seu lugar no mundo e a sua missão, mas. Uh, em termos de moda e visual, parte estética, state, que gosto muito da pinta da segunda. Essa cara. frase não é dela. É. Não? É? É. é. Isto é a ok? sério? Aham. Uhum. Uhum. Oh, ok. Mas atenção, atenção. Não me identifico com persona, mas acho visualmente é Sim, opa, tem aquela, aquela música dela que é... <risos> <risos> Mais ou menos assim, neste género. Isso foi para dar uma perninha, fazer um bocado... Isto era com os concertos que vocês faziam com os alunos, não é? Sim, sim, nós com... uh, sempre tivemos esta... Aliás, o primeiro ano que viemos para cá foi para aí em Setembro. Quando é que inauguramos o Estúdio 21? Uh, 17 de Setembro, acho que foi para aí. 2013. Uh, e fizemos logo um concerto de Natal com os alunos, com os poucos alunos que haviam. Nós já tínhamos o Estúdio 21, no outro espaço. E, e vieram alguns alunos do antigo espaço para cá, mas fizemos, quisemos fazer uma espécie de celebração de primeiro ano natalício aqui neste novo espaço. Uhum. E fizemos um concerto, e, e depois passou a ser uma. um, um marco, uma tradição? Pessoas, sim, uma, uma, uma espécie de tradição de Natal. As pessoas Fazíamos já estavam à espera para. um concerto mais ligado ao é Natal. Um bocado, como é uma coração mais... de charme, não é? É super giro. Eu adoro Natal. Uh, sempre fui muito festas, sempre gostei muito de arranjar protesto para fazer festas. Uh, e, e tínhamos a tradição de fazer no dia 23 de dezembro, Noite, do, noite mercado, do Mercado, fazer o concerto de Natal que era à tarde, que fazia ligação depois para a Noite, o resto do é a noite. Mercado. E tivemos excelentes parceiros, que foi os armazéns do mercado, a qual manda um beijinho, Francisco e Patrícia, que tiveram sempre disponíveis também para nós e fizemos muitos concertos lá. Sim, nós durante dois ou três anos fizemos muitas apresentações ah, no armazéns, armazéns no mercado. do mercado. Principalmente as apresentações de natal. E fazíamos a eram... Feira do vinilha também, também. também. Eles lá faziam, não sei se era semanalmente, mas penso que não, acho que era quinzenal, Faziam a, a, a, feira. a feira do vinil. Então, e nós fazíamos uns concertos. a malta ia para lá, colecionadores de desques de vinil, fazer trocas e vendas de desques e nem sei o quê. É muito fixe. E nós animámos. Olha aqui. olha o shot Jack. Ah, já, creepy game. já tinha esquecido, <risos> já estava no Isto é um tomo. bom pretexto para beber, como eu estava a dizer. E, Ela arranja sempre uh, um pretextos para beber. Então. Eu vou fazer, olha, este brinde que, que, que seja para futuros concertos de, dos alunos do Estúdio 21, que eu sei que eles estão cheios, cheios de vontade. Cheios de, de vontade, é verdade. estamos sempre a perguntar quando é que vamos conseguir estar todos juntos outra vez e, realmente, toda esta situação hum, que nos impede de viver livremente. Hum, olha, que alguém me esteja a ouvir e que permita que as novas gerações consigam viver como estavam habituados ou de outra maneira, mas que lhes permitem hum, ou que lhes permitam ter acesso a, a, a, a, a... esses momentos de partilha, concertos, música, e que seja para breve. Eu vou brindar, acho que sim. pois senhor. Muito bem. Muito bem dito. Muito bem dito. Olé. Olé. Olé, olé. Oh, Oh, Fazendo seguimento, de, de, estávamos a falar dos Lino, alunos do Estúdio 21 Este não almoço, está obrigada. Ui, ui. E tu, tu a gostar tanto que, olha um só, branguinho. olha só. Um só para não ficar. Uh, Mais coisas. Estávamos a falar dos alunos do Estúdio 21 e que gostava de falar aqui sobre o Estúdio 21, porque vocês têm um conceito de... Obrigada. Vocês têm um conceito de três. Uh, vocês, o Estúdio 21 é, é, é partido em três, não é? Portanto, o conceito de loja, o conceito de escola e o conceito de estúdio mesmo de gravação. Isso foi uma coisa que desde o início sempre queria, que sempre quiseste fazer, porque é quase um, um hub, não sim, é? Um sim, hub para sim. a música. Sim, sim. Repare, isto começa tudo já, já com meu pai. Porque o meu pai... Sei lá, uh, fui em 80. Sim, o meu pai entrou nisto uh, quando eu nasci, essencialmente, em 85. Para... Eu penso que ele já antes já tinha algum envolvimento, mas em 85, meu pai, na casa dele, na Pai de Adornoilas, por baixo da casa dele, tinha uma cave que cobria toda a área da casa. Meu pai tinha um estúdio de gravação, onde gravava projetos da Ilha da Madeira... É um espaço um lindo. Um espaço lindo, lindo, lindo, de morrer uma cave toda, pá, a regia, a sala de controlo era brutal, era uma sala assim meio triangular, que ficava no centro e depois à volta da regia, que eram as salas de gravação. Ok, Você Era parece um tipo super, é super é muito fixe, super pá, Sem grandes tratamentos acústicos, tudo muito de UI, tudo muito uh, coisa, mas aquilo funcionava bem, meu pai trabalhava muito lá e lembro-me de crescer a meio de microfones e de fios e de, de mais. Sempre fez coisa. parte da tua realidade. E depois também me lembro que, paralelamente a isso, o que o estúdio 21 era o que o meu pai fazia há 40 anos atrás, percebes, o meu pai tinha. Só que ele fez isto em espaços temporais diferentes, mas ele chegou até tudo ao mesmo tempo. Mas era isso, ele tinha um estúdio de gravação. Quando as aulas não estavam a ser usadas para gravações, o que é que havia lá? Aulas de aulas música. Aulas de música. Exatamente. E os músicos todos, esta geração de músicos, posso nomear, aqui logo 10 que andam aqui, que são caras conhecidos toda a estudar gente, estudaram na, na Emily. Na é porque a Emily para quem não sabe, quer dizer escola de música legera era isso que era. E o meu pai tinha muitos bons contactos com amigos no Porto, que representavam marcas, marcas conhecidas, como a Holland, e não sei quê, a família Caios e, e o que é que aconteceu O meu pai ia ao Porto e trazia coisas para cá, e começou a vender. E, efetivamente, começou começam a crescer, ele sentem necessidade de, de, de abrir uma loja de instrumentos musicais, e assim foi. Ele abria loja de instrumentos musicais. Um, fora. Portanto, isto foi em 85. Exatamente. A escola. Escola. Estúdio e loja. Loja o que é que era? Era na receção da escola. Okay. Havia uma parte <risos> atrás que tinha umas coisas para vender. Umas okay. miudezas, um, umas sim. baquetas, umas cordas para as violas, um outro teclado, uma bateria. Estás a ver aquelas coisinhas assim. E claro. as coisas foram crescendo, foram crescendo, passaram-se alguns, alguns anos. O que é que acontece? Em 97, meu pai abriu uma loja, mesmo me física, é no centro comercial do Bom Jesus, de instrumentos, de venda de instrumentos musicais e serviços. Fazíamos montagens. Aliás, o Trap fomos nós que metemos o som lá quando aquilo abri. Wow, Estava-me okay. a lembrar agora. Fomos nós que metemos o som, aqui tem dois andares, nós metemos um, um sistema solto nesse MBAs. Nós fazíamos isso, fazíamos instalações, fazíamos vendas, etc, etc, etc. A escola, entretanto, meu pai fechou a escola já na mão foi para aí em 93 ou 94, uh, e o estúdio também fechou para em 97 ou 98, ele depois só tinha a loja. O estúdio existia, tinha lá o equipamento, acabou por ser a minha cave, Uh, o meu manscape. Manscape, yeah. exatamente, claro. Porque eu também <risos> tive uma, uma fase da minha vida que era disco e gostava de música eletrónica, e produzia música, e lançava discos, e nem sei quê. Então tinha a minha maquinaria e recebia as minhas coisas. E por lá, falar e nisso, isso. há uma noite que tu falaste que vocês conheceram, foi? Foi, foi a duradeira noite. Que estavas <risos> a meter música. Não, foi no, foi no aniversário do, do Alex, não me lembro bem o ano, mas até tenho o convite guardado. Foi na... quando eu fiz 25 é sério? anos. Não, não é no ah, diário, mas tenho guardado tenho guardado numa caixinha numa caixinha. Capa, numa caixinha. Um... Quem fez o design do cartaz foi no serrão. Exato, sim. Está brutal. É um tubo de enciaio. O cartaz era um tubo de ensaio. É e tinha uma fórmula verde dentro, do, dentro do, do, do tubo de ensaio e essa fórmula estava apenas a 25% da totalidade do, do tubo de ensaio. Então, eram os meus 25 anos é, e foi aí, que eu, aí que, a que eu a conheci. Sim. Tava eu, não sei, eu, eu, eu tive Facebook. Atenção, pessoal, eu tive Facebook e <risos> não, iCard. Não sim, sei. ela não é completamente uh, uh, fora exato. do sistema. Não, não, já, já tive dentro do sistema, mas posso viver sem o sistema. Uh, só para que fique claro. Eu, não, isso é saudável. Uh, sim, se acabar a, a internet é hoje, eu sou feliz. Uh, não eu, digas isso, relampada deixa de existir também. Mas faremos relampada para pessoas e com público assistir. 5 pessoas, pessoas só de eu, máscara. Eu com a internet era, sou incapaz de dispensar. Continuando, vamos falar da nossa noite. Nessa, nessa noite conheci o Alex e tô, tu tô, sabes tô que é, é super engraçado que nessa mesma noite eu conheci o pai do Alex antes de conhecer o Alex. Porque eu trabalhava ali numa loja nas Galerias São Lourenço onde está agora presente a Boa Chique um, e conhecia muito o pai do Alex, que é músico, que é o Rui Lima de estar no café do teatro, a tomar café e nós, como vimos diariamente, acabávamos por ser simpáticos um com o outro e, e cumprimentar, nos cumprimentar. Cumprimentar, sei o quê, exatamente. Portanto, claro quase vizinhos, digamos, não é? <risos> e, e nessa noite, fui, saía muito à noite, há muitos anos atrás, e fui, fui, ter, fui ter ao Marginal, que eu fazia anos, tinha-me mandado um convite e o aceitei de bom grado e lá fomos e foi a primeira vez que eu... Eu conheci o Alex, apesar de já termos bacon com nós ele... Já, nós tínhamos no... cruzado antes e nesse dia, etc. Não, mas depois, e quando soube que ela trabalhava no sítio onde trabalhava, eu disse, espera, eu conheço uma rapariga que trabalha lá e vou fazer uma cena. e vou lá levar dois convites, um para ela e um para a nega. Smud! Smudge. Fulhá para ele, ela estava. Ele <risos> é teve jet. Ela estava. Ela teve jet. Mas eu fui e filhar Fui a Olga, não, fui, não fui foi? Fui dar à Olga. Olga e a Beijinho e a, para a Olga. Beijinho para a Olga Nobre. Sucesso para o projeto. E, e foi e ela. Fui, fui, disse, Olha, Olga, trouxe isto para ti, que é o meu aniversário. Que Mas não que era que para fosse, ela, era para que ela. que ela fosse mim. também. Mas eu não estava, eu não estava. Entretanto deram me o recado e, op! Oh, eu já saía à noite, portanto não sim, ia deixar não, de sair à noite. E foi quando conheci realmente o Alex eu lembro-me que na altura que fui gê. a brincadeira e disse olha, eu vou se tu me ofereces alguma coisa. Nem sabia que era eu que fazia antes, nem fazia ideia que eu aqui ia pôr música nesse dia, <risos> só para sim, ficar se Hum, e eu eu me uma prenda, quer dizer, eu é que fazia anos e ofereceu me uma prenda e, e pronto, e foi, foi uma noite divertida. Não foi nessa noite que eventualmente Sim, as coisas foi já aconteceram. De... Sim, mas isso são detalhes. por aí olha aí. Olha aí, olha aí. Isto, um é, mano, isto é o Relampada. És... Isto não é outro projeto que a gente estava a planear é nesta tá, vamos não Vamos vamos então, assim, Mas é é dar bom. o seguimento que... Ele estava a pôr música. Tu tiveste aí a fase de, de montar música, oh, de, fac de, oh, facto, de música. facto, o teu pai, sendo músico, tu não enverdaste muito pela parte de fazer música, apesar de que tu gravas e és produtor. Oh, mas não, de não, tocar eu, eu, música... É, é engraçado. Nunca foste por aí, ou foste? Eu toquei bateria. Ok. Eu toquei bateria. Eu yeah, toque música, mas eu não... Mas eu sou um gajo, lá está. Uf, como é que eu te explico isto? É yeah, Isto é... Isto é complexo e, ao mesmo tempo, até tão simples. Isto é um bocado aquela história que dizem em casa de Ferreira, respeito pau. É? Tipo, o pai é músico o filho vai ser músico. Ok, eu tenho uma ligação muito forte à música, mas não diretamente ao tocar um, um instrumento, instrumento não é? E consigo, eu consigo, eu consigo, eu consigo tocar claro, piano claro. e nem sequer, mas, mas não sou um, um executante. Se tu me disseres assim, olha Alex, eu... uh, precisam de um teclista para uma banda. E digo assim, preciso de um anime para ensaiar. é <risos> <risos> oh, assim, não é boa. Homem, oh, não. Pá, não, não. não A minha cena é muito, é muito, mais, muito mais. O, o, o, o backstage da o é coisa, exatamente. Sempre, sempre, sempre, sempre, sempre. E por falar mas... disso, tu gravas de tudo, mas há um estilo que mexem sempre contigo. Oh pá, fogo, claro que sim. Toda, acho que as pessoas que me conhecem nos últimos anos sabem que, que eu. Pá, repara. Qual é? Hã? Eu Qual acho é? que é óbvio. Antes de chegar aí. Sim, certo? A Antes de, é de chegar aí, de o percurso, como diz que joga e musical, foi bastante fixe. É só. É, foi muito fixe, foi uma fase da minha vida muito boa. Só gajas à volta dele. estou a brincar contigo. Não é só... uma... <risos> Essa parte, também foi é Também fixe. Toma... <risos> mas, é <engraçado. risos> Ah, mas é verdade, ainda o... há dias vi, é verdade, vi é uma bom. entrevista muito antiga do, do, do falecido Zé Pedro dos Chutes. E o José Pedro dos Chutes começou a tocar guitarra, dizia ele, para comer gajas. O gajo disse: Mãe, mas comecei a tocar a terra porque queria que me magajas. parte entre isto. Uh, Não, mas só para te perceberes que pô, isto não é de todas as pessoas também. Não... Pá, temos que ser realistas, não é? Claro, é. exatamente. Claro. a ah, ambição de -se seres uma popstar, porque, é? porque és Pare. linda, tens altas pernas, quietas, tudo a... és cobiçada, percebes? Naquela sim, altura. Sim. É para aumentar o ego. É um digamos. bocado por aí, nem era, nem era tipo. Mas depois foste apagando o da coisa, não é? Claro. Repare, que, e consumias muita eu que música. Que é... E isto foi uma coisa incrível. Porquê? É? Porque eu acho que lembro-me perfeitamente quando é que foi feito, quando é que houve aquele trigger, quando é que foi feita aquela cena. Foi por causa de um convidado que já teve aqui sentado no relampado, que é uma pessoa que eu estimo muito, que gosto muito há muitos anos, que é muito meu amigo, que é o Márcio, Michael C. Uhum. Uhum. E, e foi por causa do Márcio, e de, de, do... essencialmente por causa do Márcio, de um curso de DJ que o meu pai decidi fazer... Um... sei lá... não me lembro quando é que foi. Indo novamente à, à, àquilo que estávamos a falar, de tu gravas tudo, tu produzes tudo. Mas há um estilo que mexe contigo, uhum. que é o funk. Essencialmente sim, Eu gosto de música pocket, gosto de música bem tocada, gosto de groove. E foi daí que depois surgiu um dos. pessoalmente acho que é o projeto mais bem sucedido do Estúdio 21 até agora <risos> e o maior, que é o Funk Together. Yeah. Desculpa, o projeto mais bem sucedido do Estúdio 21 é Maria e a Teresa. <risos> São as nossas filhas. <risos> Sim, tu estavas a dizer que uh, filho de músico uh, vai ser músico. Tu achas que as tuas filhas vão enverdar sempre por esta, vão, vão enverdar por esta área? Acho que é aceito para falar dessas é coisas. É muito cedo ainda. Eu gosta gosto de dinossauros. Ninguém é aqui. <risos> <risos> para um assim que se diz. A Maria adora é, dinossauros é. e não sei o quê. Mas também tem muita musicalidade. A Teresa agarra no ukulele e pôs. Twinkle, twinkle, <risos> a estar Ou não, o Baby ela... Shark, de vez em quando. Sim, não, então. ela gosta do Twinkle, Twinkle. Elas são não sei sei sim, sim, vamos ver, ainda são muito novas para fazer qualquer coisa. Mas... Sim, mas gostam muito do Funk Together, nós gostamos sim, exatamente. De muito do Funk Together. O Funk Together foi um projeto que surgiu muito na, na vontade de juntar pessoas, não é? Se Sabe me permitires, o que é que eu foi? gostava de falar um bocadinho. <coughs> Deixa só para fazer aqui uma pequena mensagem, <risos> acho que estás a falar mesmo <risos> Já estás a falar <risos> demasiado, <risos> Alex. Chuta, chuta, Alex. Tá. obrigado. Fogo ainda não E gosto, gosto de gravar músicas, ponto. Ok? Se forem bons, melhores ainda. O funk together, o que é que foi? O funk together foi basicamente tentar fazer qualquer coisa que fosse que fosse efetivamente concreto. Porque eu já fazia funk together antes de haver funk together. Sim. Trazia-me, uhum. telefonava às pessoas e dizia assim, ah pá, olha, comprei uns microfones no Vamos novos, experimentar. preciso de experimentar esta merda, oh pá, desculpa, vou-te explorar um bocadinho, queres vir aqui gravar qualquer cena? <risos> e as pessoas vou um bocadinho. E a dada altura comecei a pensar, espera, se isto, se isto se tornasse alguma coisa concreta, se calhar tinha mais piada. E foi aí que surgiu o funk together. E pronto, passo-te a palavra agora. Ainda, ainda a propósito, vamos expor um bocadinho. Uh, é, preciso, é preciso aqui também uh, falar um bocado do, do que que move o Estúdio 21. O Estúdio 21 move-se com artistas. Aliás, oh, nada disto seria possível se nós não tivéssemos a rede de artistas que, que diariamente nos visitam e que Sim. que já, já, já está na carteira que e, e que já começamos e os colabita, novos Exato. Isto, nada disto seria possível tanto que até seria o Estúdio disto... 21 é uma espécie de consulado não é é tu... que, da... que tu fiz. escreveste aí <risos> uh, a verdade é que o Funk Together, uh, é preciso que seja claro e acho que isto é uma exploração win-win para os dois. Uh, porque Sim, e quando é dar... que explorar... Atenção, atenção! Explorar os músicos! Reparem, é que se eu soubesse o que, eles, o que eles sabiam fazer, eu se calhar experimentava sozinho. Claro, é? exatamente. Mas acho que não Mas pronto, é... Não como é se os músicos objectivo. não fossem explorados o suficiente. Acho que a música, a música vem muito... A música é, a é uma exploração saudável. É isso que ela está a, querer, a sim, tentar claro. tentar dizer. A música e a arte tem que ser muito com a partilha. E no outro dia falávamos disso, não era em off, mas nós temos conversas diárias onde falamos muito nisso, que claro, é preciso sim. partilhar, é preciso dar a conhecer. E o Funk Together, acima de tudo, foi e é uma ferramenta de divulgação do trabalho desta pessoa e daquela pessoa que muitas vezes acaba por um, criar novos projetos. Já aconteceu. Uh, músicos que passaram pelo estúdio 21, que conheceram este e este músico e que e, formaram, e que projetos. formaram sim, projetos. Ou, ou que lançaram brilhante. um disco, ou que, que, que gostaram da fórmula que, que, que, que produzem a, a, a música e, e, e juntaram-se várias vezes para fazer música juntos. Portanto, Acima de tudo, o Estúdio 21, o Funk Together, este projeto, é, é mesmo uma... São não. facilitadores? Não, essa assim não é mesma essa, é Together. É. Nós, a criação. Nós achámos que, que as pessoas talentosas devem estar juntas. juntas acima tudo de tudo. E, e a mim fazia-me uma certa, uma, uma certa espécie, porque eu conheço todos. Porque todos já conhecem, porque eu sou um intermediário, vá lá, sou uma pessoa, És eu sou, a tal music, ponto. sou sou És aquele indivíduo, sou a tal ponto. Então acontecia muitas vezes: tipo, eu ia ver concertos de tal banda e conhecia outro músico que estava ao meu lado e se Fogo, esta banda é altamente. Aquele que tem a rista é porra, pá. E eu disse, como é que vocês não se conhecem? <risos> como Sempre é pensavas se nisso. Pá, isso, isso fazia-me uma certa impressão, porque havia muitos, montes de músicos que eu sei que se conhecem de palcos e conhecem-se do, do, do, do, do, do, do dia a dia. Mas que nunca tiveram a oportunidade sequer de, de ensaiar a gente, só tocar a gente. E disse: É eu acho que há bastante, deixa eu começar aqui a fazer umas paralhas, isto é capaz de ser saudável. E a verdade é que foi, e houve pessoas, inclusive, que me telefonaram, tipo uma semana depois, a dizer assim: Vê, olha aquele vídeo que saí do Funk Together, menos não sei o que é que aconteceu, está toda a gente a me telefonar, já me ligaram não sei aqui, já ligaram a não sei o que mais, Uau. não sei que, é, já me chamou para tal projeto, tal, diz que joga e diz que ouvei a minha voz e que quero a minha voz numa, numa musecadora, percebes? E as coisas andam assim, quer dizer, a gente percebe que a gente se for deitando a semente e for alimentando as coisas porque naturalmente exatamente, é assim, exatamente E o que a gente procura sempre no funk together é união. A cena da união para nós é super importante. E é isso, é unir as pessoas... E tanto pessoas efeito tanto efeito que faz nas pessoas que também surgiu depois a ideia de passar isto para o palco. O funk together concerto que foi quase, ou ou podemos dizer mesmo, foi o, o, o, o ponto alto Antes uh, desta pandemia, não é? Sim, acho que não foi. Não... Eu acho que é das últimas coisas que, a pessoa, que as pessoas têm de memória que aconteceu no Funchal, não é? Antes, de, de, de, uh, de, de, antes da, situação. da situação. A Diana Duarte chama-me a chama André e os Cavaleiros do Apocalipse. <risos> Porque nós nós praticamente fizemos, fizemos foi um evento último, memorável. Sim, o último grande único, concerto. O... E nem sei o e uma semana, 10 dias depois, assim, foi. te para casa, aí um vírus que vai matar o mundo inteiro, vocês que se lixem. É pá, e é pronto, e fui assim, foi assim um bocado tipo, uau. Wow. E eu gosto de falar. E sim. já passou um ano. É verdade, já passou um ano. É e é nós, temos, nós ainda temos o grupo do Funk Together com os músicos que tocaram em 2019 <risos> connosco. E muitos deles estão no, ah, muitos, alguns deles estão no continente, e, epá, eles de vez em quando mandam mensagem, epá, tenho tantas saudades, e não sei quê, já passou um ano, desde então nunca mais te cai. Porque é isso, o funk together, acima de tudo, é a partilha de músicos como. Que têm os seus projetos pessoais, musicais, não, os seus projetos profissionais, como o Buda Power Blues, que tem o seu projeto de Blues, como a Rita Maria, que tem o seu projeto de jazz, vir cá a tocar com uma Babi Campos, que não tem ainda um projeto de originais. Isto, um, como um, um, um Sérgio Pão, como o como um Gonçalo Faria de Souza, uh, que, que não tem um projeto musical profissional e que tem oportunidade, que se calhar uma oportunidade que não é muito comum de poder tocar com, com este o que é normal, artista. é normal outra coisa, claro. Exato, não é normal. Isto é uma jam. Uma networking de... jam, quase. Exatamente. Sim. Que, é, exatamente. Que depois acaba por ali uh, criar uh, uh, caminhos para outras coisas. Nós tivemos a oportunidade de ter cá, e, e um grande beijo para ele, Juan Pestana, que é uma música incrível que está no Qatar mas que teve, viveu muitos anos cá na Madeira, que, um, que por ter-se juntado a um, a um projeto uh, que vai cá uh, gravar uns vídeos sim, no Estúdio 21, acabou gravando uma linha de melódica para um disco desse projeto. Estás a ver? Isto é a nossa rede de artistas e de contactos. É, é muito com base na partilha. Vamos fazer, vamos fazer Nós somos tipo um Tinder para é mais ou menos. Espera, espera, espera. Mas... Eu quero fazer uma t-shirt com ah. isso. Ah, não Estou de é. 21, é um, um Tinder, Tinder para, para musicas. É, ah, é, é, é, é, é, é, é, é, Nós acabamos Windy. por mudar <risos> <nós acabamos> <risos> a cena. De forma a que, por exemplo, isto, isto é como vocês fazem match. Repara, match falem match a, a, a Andreia está a falar de uma situação em concreta, está a falar do Juan Existe várias. E, e do Buda. O interessante disto é pelo o facto do, do Juan ver no Qatar e o Buda ver em Braga e não ver a Madeira, não estar aqui sempre presente, eles há ah, aos anos que a gente conhece o Buda e aos anos que a gente conhece o Juan, uma das nossas grandes uh, maleitas e tristezas era como é que estes gajos nunca se conheceram. O Buda tem que conhecer o Juan, o Juan tem que conhecer o Buda, é isto de e que aconteceu. E, e, que aconteceu? e, e acabou aconteceu? por acontecer. Aconteceu. É que aconteceu? E quando aconteceu, o fruto disso foi precisamente, além da amizade que eles os dois fizeram, que ficaram, ficaram amigos e de certeza que se, se encontrarem hoje em dia vão, vão ser muito queridos um com o outro, o Juan acabou por gravar para o disco deles de, de, de Tripago e, opa, e será sempre uma. Eu tenho a certeza que eles vão-se lembrar sempre disso. Eles vão-se lembrar sempre que fui aqui eles se conheceram. Sim, o Estúdio e, 21, e sem é dúvida, isso... é, um, é um ponto de encontro para muitos artistas para formar ser... novas amizades. Eu não quero e ser isso... presunçoso. Mas isso espelho, não é mas... ser presunçoso. Eu, eu, não quero... eu acho que é só realista. Não, porque eu vou dizer, eu uma é ah, okay, eu vou dizer uma agora uma coisa é que pode parecer um bocado presunçosa. de alguma Alex. forma ser um bocadinho presunçoso também, que é preciso. Acho que sei. Acho que essa barba que pode chegar Eu acho que o Estúdio 21 criou um certo pior Pionerismo será não, isso? Não. Pionerismo, mas é uma, uma palavra que pode existir. pionerismo um desta, de, de, de, de é tudo o que é feito agora uh, aqui na Madeira. Portanto, eu, eu, salvo erro, e não me lembro muito antes, ainda havia muitas pessoas a fazer o que nós fazemos quando nós começamos a fazer. Completamente, pois. Não havia? Pá, desculpa, sim, já ah, Se calhar havia uma outra coisa, mas da nossa forma, com a nossa regularidade, com o nosso empenho, sim, com a nossa, pá, nós, nós apostamos forte e feio. Uh, quando viemos para isto e acreditamos de tal forma no projeto que nós demos tudo para isto, Entrega entregam-se mesmo Olha, ao projeto. Isso vem um bocado, tu pediste para trazer um objeto. Exatamente. E vou fazer uma ligação. Eu sei que sim. eu não sou host, mas eu aproveito para aproveitar aqui. Faz lá, a faz lá, é isso mesmo, então, para nós concluirmos o nosso episódio. Vamos a ainda isso. a propósito daquilo que tu disseste sobre que não, so não somos pioneiros, mas somos pessoas que quando faz uma coisa se dedica. Uh, disseste para trazer um objeto e eu trouxe esta história infantil os que três é os Três Porquinhos, que isto é intemporal minha mãe falava dos Três Porquinhos uh, as minhas filhas ouviram os Três Porquinhos uh, possivelmente as minhas netas oh meu Deus, isso é estão estranho dizer isto, um dia as filhas as minhas filhas vão ouvir esta história e na verdade há uma ligação muito forte com os Três Porquinhos, acho que a mensagem desta história é muito importante que é o fato uh, a cena de, de sermos irmãos, a, a irmandade, a, a, o sentido de partilha, o sentido de esforço, de trabalho. A, na história dos três porquinhos, todos eles fizeram uma casa diferente para, logo. para se proteger do lobo mal Mas houve um que se destacou... O lobo é o Covid. O lobo é o Covid. Houve um que se destacou... Porquê? Por, por, porquê? Porque é trabalhador, porque é, é persistente, porque acredita muito naquilo que estava a fazer. E acaba por ajudar os outros. Exatamente. E o Estúdio 21, acima de tudo. O Estúdio 21 tem Nós somos aquele que fez a casa de palha. Não, não. Fomos, fomos, <risos> yeah, yeah, yeah, fomos yeah. vários. Exactly. Nós começámos por fazer uma casa de palha. Não, nós fomos vários porquinhos ao longo da nossa história. Yeah. E ao longo da nossa vida nós somos vários porquinhos. Eu digo que na adolescência eu sou o porquinho que faz as casinhas de palha. Depois aos 25 eu sou o porquinho que faz a casinha de, de, de madeira. Mas eu sinto que o nosso objetivo e acho que o objetivo de todos os artistas deverá ser um empenho e, e o desejo, uh, a concretização e acho que é importante, se nós acreditarmos no nosso projeto, uh, nas nossas ideias, todos nós conseguimos construir uma casa de jogos e, e neste momento ainda não está acabada a nossa casa e acho que isto é um trabalho hum, vitalíssimo. É oh, então agora... <risos> é um trabalho vitalíssimo, mas eu acredito que todos nós podemos, uh, em sentido de comunidade, construir a nossa, a nossa casa de tijolos. E aproveito, André, para deixar uma mensagem aos artistas, nesta altura, é pessoas que eu tenho muito apreço, que acho que neste momento... Estão confusos com toda esta situação e aproveito para bloquear muito, para a internet, para deixar esta mensagem às pessoas que estão nas redes sociais e que, que nesta altura deveríamos, todos os artistas, independentemente do que desenvolvem, mas tudo que trabalha para, para a área das artes, deviam estar unidos, a, a fazer uns pelos outros. Não é andar aqui a tirar casacos e a puxar o guarda-chuva deste e a desmanchar a felicidade daquele. Neste momento, temos que ser mais uns pelos outros. E a história dos três porquinhos vem muito a propósito disso. A minha ligação com o meu lado uh, materno e a minha, as minhas filhas, que eu amo muito, as nossas, pois tu fizeste, uh, <risos> sejam mais três porquinhos, vamos fazer mais em comunidade, vamos trabalhar mais em conjunto, vamos dar ideias ao próximo e deixar de tentar puxar o tapete mais vezes ao, ao nosso vizinho, porque o mundo é redondo e se nós fizermos o bem, ele volta para trás. Uma salva de palmas ao pequeno de 21. Por que o estúdio 21? Só para terminar. Por do número da porta. Ah. tu não trouxeste um objeto? Faça favor. objeto? Ah, o teu objeto é que não dá aí. o favor. o favor... mas do objeto. não? Vamos aí, o número da porta é simples. Primeiro espaço do estúdio 21 era na cave do centro comercial do Bom Jesus. O meu pai tinha a Emily na loja 9. Loja 11, loja 9, não interessa. E embaixo na cave, encontramos lá um espaço que foi o primeiro, o estúdio 21, que era um espaço até era relativamente grande aqui. Que era o um número um 21. E o número da porta era o 21. E disse, não para isto, não para isto. O meu pai na altura, para a cave 21. E eu fui cave, não. Estúdios, <risos> estúdio. opá, aí que eu. Estúdio 21. E, 20 e. Eu, depois elaborei o logotipo, fiz o logotipo. Uh, uma amiga minha, designer, a Carlota. Uh. Não, não foi A GTU foi, foi a, Carlota, que... a Carlota, sim. Não, não, foi uma. Quem é que endireitou o logotipo? Não interessa, mas eu fiz o logotipo e depois alguém endireitou. Pois alguém endireitou e pôs, pôs, pôs aquilo por e é o logotipo que usamos hoje. Mas sim, Estúdio 21 foi só por causa do, do número da porta e foi o um nome que ficou, que é um nome fácil de decorar. É verdade. Uma criança com 3 anos consegue dizer na boa. E na altura até houve uma ligação com uma série. Pois é, era não era a Furibel, a Violeta. A Violeta, vocês lembram-se da Violeta? Violeta? No mesmo ano. No mesmo Já ano... a tua hum. filha, Lênio, não. Oh, deve ter apanhado a Violeta. Gente, é, é. A Violeta era uma menina que cantava e que dançava okay. e que tinha aulas numa escola, numa escola de, de artes chamada Estúdio 21, em Espanha. Mas nós, fomos, nós, Mas nós, nós temos o registro de primeiros. Vocês foram o primeiro. O é, primeiro. É, é, é. Mas foi curioso, porque okay. eu não sei se nessa altura se, se, que nós demos esse nome, se até houve muita gente que veio cá precisamente, ou se fizeram associação ao nome, que vieram Futebol porque a Violeta. Eu tinha amigos na altura que eram pais e que diziam: Pô, já não posso ouvir falar da Violenta. Violenta! A passa a vida toda a foda da viol... Agora é a Frozen e não sei o mas na altura era a Violeta. Exatamente, era, era a Era a cena, ah. era mexilhas da Violeta, era canetas, era saias, era tudo. Uh, e pronto, e foi por causa disso daí que veio o nome. Foi só por causa desse. Muito fixe. Na venda eu mexeu as da Violeta, na não. altura. Ah, Não. Tens aí uma bolsinha. Houve mexías um da violeta. Tenho. E dentro dessa violeta uh, é de tem alguma coisa. Será tem que um há ob... a Não, tem um objeto Não especial. É. Um, pá, tem um a... microfone. Tem a ver comigo, é, é um microcolar, claro que uh, Este. Este microfone é. Por mentira, isto vo... é um utensílio de cozinha. Sei, parece, parece, parece um, greater, é. parece um é. greater. Parece é. um de, é. que fez para de cenoura. Este microfone uh, foi, não foi o primeiro, mas foi para aí o segundo ou terceiro microfone vintage que eu comprei. Eu tenho um, um, uma adoração por coisas antigas. Uh, microfones, porque estão relacionados com a minha área. Isto é um bocado como a arte do religioeiro, uh, na altura em que estes microfones eram feitos, eram feitos por um indivíduo, numa fábrica com quatro, uh, e este microfone era diferente do engenheiro que estava ao lado dele a fazer o mesmo, porque as mãos que soldam e as coisas são todas diferentes. Uh, e o meu fascínio por microfones destes começou, talvez, por causa do Buda, que o Buda também gosta de microfones vintage e nem sei ele começou a mostrar algumas coisas e comecei a achar muita piada. E este foi o segundo ou terceiro que eu comprei, e é especial por mim, para mim por causa de uma razão simples, que é, é o mais antigo que eu tenho. Este microfone, eu já o abri por dentro, uh, ele, a data de fabrico dele é de 1955. Mais antigo do que o meu pai. Este tem é a ideia do meu pai. Uhum. E uma das coisas que, eu, que, que também me fez comprar este microfone foi precisamente por causa disso, porque ele tem precisamente o do ano que o meu pai nasceu. E foi graças, essencialmente, muito graças ao meu pai, que me apaixonei por esta por estas, por estas por este ofício, por esta cena toda das artes, e do estúdio e da gravação. E o que é inacreditável estes microfones é que, pá, na altura, faziam se microfones incríveis, uh, os sistemas de som e os estúdios é que não eram tão fixos, <risos> não é? E então, isto é um bocado, tipo, ok, estavas a dar... Uh, uh, era como se isto fosse uh, um ficheiro Wave e o resultado seria assim -se MP3. Portanto, estes microfones eram ligados nos no sistemas na altura e que não se tirava proveito disso. E eu comecei a achar piada aos microfones, precisamente por essa razão. Porque disse, deixa ver agora como é que estes microfones soam. Com sistemas hoje em novos, dia, exatamente uh, com, com processamento novo. E ainda é hoje em dia, E incrível, comprei incríveis. eu, e depois comprei 2, e comprei três e comprei quatro e comprei 5. E agora tenho um setaço de microfones vintage enorme. Uh, mas este é extremamente especial. Por, por tudo. Vá, olha e, o design deste. E tu dás nomes aos microfones. Esse, como é que se chama? Este ainda não tem nome. Este ainda não foi batizado. Temos que batizar aqui uh, na relampada. Este, eu acho que, vou, acho que este vou. Fausto! Não! Oh, não! Não, não. <risos> não, eu não dou Não assim é nome. que eu quero ter mais filhos, mas Fausto ainda Isto ainda não foi batizado. Pá, este Isto é um MD403. Este microfone, pá, tu hoje em dia, é raríssimo encontrar uma coisa destas. E mais raro ainda encontrarás isto a é um bom preço. Porque estes microfones são boas aí da cara. Claro, claro que uh, sim. Eu comprei este, foi por tudo e meio. Eu acho que a pessoa que vendeu isto nem sabia o que é que tinha. Uh, e fui altamente, tipo fui altamente, porque eu mandei um e-mail ao gajo, isto acho que foi no eBay No gajo? O gajo disse sim, sim, sim, vende, vendo e olha, vou-te mandar agora um fecheiro uh, com o um teste que fiz. Então, era um inglês, e ele gravou e disse... Hi Alex, this is me, this is the microphone. Ele começou a testar o microfone de voz, testou o microfone numa guitarra, é isto que tu queres dizer. Hey, manda o microfone entretanto veio, foi arranjado porque isto tinha uma Tatchel, que era um fake que havia na altura, não havia XLR. O engenheiro Manuel Caldeira, que é o meu, o meu, grande, um dos amigo, meu ou... grande amigo uh, Wizard da Eletrónica, uh, pôs isto assim, com esta ficha, e este microfone é inacreditável. Eu já usei para aí em 4 ou 5. Uh, Funk Together, uh, já usei em, gui em guitarra, ainda não uso, já usei em bateria uma vez, mas não fiquei muito satisfeito. Mas é altamente. Uau. E acho que isto distingue, e acho que é isto que me distingue. E eu se pudesse, se este mando de 2020 não tivesse sido tão Cocó como foi, já tinha, tido mais, já tinha comprado mais alguns e mais alguns a passar. Quem mas, sabe breve é mãe, canal de, um canal de YouTube sobre microfone. Não. Com Alex Gonçalves Não é From Studio Não é 21. Mas eu depois vou-te mandar uh, para pôs em off uh, uma mas captação olha, deste micro para Nós falamos do Manuel, nós falamos do Manuel e é importante que também se fale disso. O Estúdio 21, antes de vir para aqui, uh, juntamente com o Manuel, lançaram uma marca de podares. Que tu vais falar com o Manuel, chama-se Ramton é uma das, okay. coisas, uma das, das, okay, uma das okay. coisas que saem do também. Studio 21 também são OK, essas. Portanto, vocês suportam muito as ideias também, oh. claro que sim. E quem precisar delas, venha até connosco, nós temos para dar. E... Há ah, um sinónimo para isso, é não é só eu vejo não faz as treinas especificamente também por baixa é difícil porque, porque é fixe. se tu achas que nós trabalhos você já é têm um lugar no, para... no, no no no paraíso ah, um o paraíso rapaz de... Tem um lugar lá, lá no sóel vamos falar de paraíso é, é, é que nos, é que nos é que continuar a fazer o que a gente gosta Sim, e claro que se a gente se a gente se disserem de para continuar a fazer estas coisas isso seja possível por favor Malta, muito obrigado por terem estado aqui comigo. Obrigada a nós. Foi eu que disse, Andréia, talvez é, Tant, seria interessante fazermos isto. Tantos convidados isto, na Madeira, tantas pessoas interessantes mas eu acho, na Madeira. Não, mas eu acho que faz todo o sentido, porque sem, uh, sem vocês, sem não, o Estúdio 21, existe. o Relampada não seria possível. Esta malta acreditou em mim e ainda acredita hoje em dia, portanto tenho que aproveitar isso e tenho que agradecer sempre do fundo do meu coração. A vocês, Obrigado, por me por terem por, por meterem, dado as ferramentas e o espaço para fazer isto acontecer, que é uma coisa que já tinha ideia, mas epá, é nas crises que às vezes as coisas bonitas acontecem. Também e foi, é durante, que que foi durante o desconfinamento, do primeiro confinamento que passamos que o relampado surgiu. E Estou ainda dia 20, bem que... O Estúdio 21 nasceu numa crise, quer sim. dizer, sim. essencialmente pós-crise, mas foi, foi aí, sim, e é yes. isso. Acho muito bem. Faça um arte. Art is a way of survival. Muito obrigado. E, e é verdade. Vamos ter uma pergunta mistério. Portanto, só para patrões, patreon.com.br para mais informações. E até a próxima. Relampada. Está para imaginar talvez a vossa vida sem a música, mas se a música não estivesse presente uhum. nas vossas vidas, o que, o que é que estariam a fazer agora?